Está em busca de uma nova oportunidade? A FSG se preocupa com seu futuro e por isso criou a Central de Carreiras, um portal online onde você pode cadastrar seu currículo gratuitamente e ficar atento às vagas do mercado de trabalho. Acesse fsg.br barra Central de Carreiras, escolha a categoria Candidato, faça o cadastro no portal e fique por dentro das melhores oportunidades. Ao encontrar a vaga ideal para o seu perfil, é só registrar seu interesse e Clicando no botão Central de Carreiras FSG, conectando você às oportunidades para aumentar sua chance de crescer.